Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo mais um tutorial naquela ideia da melodia, como eu fiz no tutorial anterior, ok? Muitas pessoas gostaram e me pediram para continuar e eu decidi fazer o tutorial da música Algo Novo, ok? Já fiz esse tutorial com os acordes, para quem vai tocar em banda e tudo mais. E agora eu vou mostrar aqui o tutorial da melodia, beleza? Mesma tonalidade, tá? E aí a gente vai para cima agora aí, Ok? Antes da gente começar aqui, lógico né, deixe seu like se inscreve no canal, ok? E os links aí, né, para você que quer ser meu aluno, está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos pro tutorial então? Bom, é importante tá, eu frisar que eu vou ter que dividir por partes esse tutorial, por quê? Porque tem várias partes da música, então a gente vai pegar parte por parte, ok? Eu não vou sair tocando ela inteira aqui, porque tem muita coisa, senão o tutorial vai ficar muito grande, ok? Então, vamos partir do início, ok? Ela começa aqui com o um Ré maior, né? Onde ele canta, vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Beleza? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos pegar essa parte, tá? Então, ó, tocou o Ré, tá? Você pode pegar mais grave aqui, ou aqui, eu prefiro que seja mais grave aqui, tá bom? Esse Ré. A gente vai vir pro vem me visitar hoje aqui, ok? Ok? Ok, eu estou usando aqui um piano com pad, né? Tá? Vou fazer bem devagarzinho essa parte. Ó, tocou o ré. O baixo aqui, tônica e quinta. Você vai vir, ó. Ok. Aí de novo, você vai tocar o ré aqui. Vai repetir. Então, isso aqui vai ficar aqui, ó. Beleza. Toco o Ré de novo aqui na mão esquerda. Ok. Aí você vai fazer isso aqui, ó. ó pá, pá, ré, Ré. Tá vendo? Ré. No segundo Ré, você entra com a mão esquerda em Lá, ó. Tá, ó. Beleza? Então vai, ficar, vai fazer isso aqui, ó. Então a frase é essa, ó. Beleza? Vamos pegar aqui o acompanhamento, ó. Viu a mão esquerda para onde foi? Então agora eu vou fazer essa parte aqui bem devagarzinho, tá? para você ir vendo aí todas as notas, ok? Beleza? Toca o ré. de novo. Até aqui, OK? Agora vai vir aquela parte eu quero viver algo novo, né? Tá? Vai vai tocar o lá e aí vai entrar no si menor, e aí vai começar. Eu quero viver, tá bom? Então eu vou fazer o finalzinho da parte anterior, ó. É, espírito vem, espírito vem, né? Beleza? até aqui, tá? Vamos pegar essa parte. Tocou o si, tá? Si menor, né? Vai vir, ó. Ok. Continuando. Vai vir a outra parte, né? Que é fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, tá? Vai ser aqui, ó. Aí vai vir aqui, ó. Beleza? Vamos pegar essa parte então. Pega bem esse tempo, ó. Beleza? Vou fazer devagar com o dedo, ó. Mais uma vez. Ó. Fez, eu quero viver algo novo, né? Ó, agora, devagarzinho. Ó. Beleza. Aí vem pra cá de novo e faz de novo Eu Quero Viver Algo Novo, né? Ok? O que que acontece? A música volta toda, só que o vem, vem Me Visitar agora, ele é tocado diferente, né? Ele é aqui, né? Ó, vai ser assim, então, a melodia da segunda parte, ó. São sempre quatro acordes, tá? Si menor, Sol, Ré e Lá, ok? Então, vamos lá, ó. Beleza, faz o lá que repete mais devagar. Vou fazer, beleza. Ok, agora vai vir o espírito vem, beleza. Repete, né? Ok? E aí repete o, o eu quero viver algo novo, tudo de novo, né? É, que eu já passei, tá? E aí a gente depois tem uma outra parte aqui, deixa eu ver aqui pra passar pra vocês, tá bom? Vai ser isso aqui, ó. Que é o, o beleza? O, o, o, o ok. O, o, o, o aí, aqui entra ó, beleza, cai no si menor de novo, o, repete o beleza. Cai no Dó sustenido aqui, ó. E aqui é Lá. Oh, oh, oh. Cai no Si aqui. E aqui é Sol. Oh, oh, oh, oh. Beleza? Lá. Ok. E aí a gente vai agora para aquela parte do Santo Espírito desce como fogo. Ok? A parte do Santo Espírito desce como fogo vai ficar aqui, ó. pegar devagar agora, mais uma vez. Aí depois disso tá? você pode tocar a parte do Eu Quero Viver de novo né? é, e voltar para o Santo Espírito e terminar aqui incendia, e acabar a música aqui, beleza? É, eu sei que é muita coisa, né? mas faz com calma, vai anotando, faz sua anotação com calma, tá? Tenta copiar aí o que está na tela. Depois, posteriormente, eu vou pensar numa forma de escrever tá? esses tutoriais aí que envolvem a melodia, tá bom, gente? Bom, e aí depois tem outras formas de tocar, das quais eu não vou abordar aqui, que é com chord melody, você que é aluno do curso pode pegar este exemplo aqui também e aplicar o chord melody, tá? Tá bom, gente? Um abraço para vocês e até nosso próximo tutorial, tá? Se você quiser ser meu aluno e estudar comigo, link na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço, pessoal!